Eu posso me dar o direito de pensar desse salto por 30 segundos. A partir de 30 segundos, cara, esquece que não adianta mais. Já foi, você tem que pensar no próximo. E eu acho que isso aí é um, é um paralelo, não? É uma analogia com a, com a vida. O terceiro salto, foi vamos embora. E, e aí deu certo. Consegui essa recuperação. Aos poucos, fui confiança de novo. Até que consegui, no último salto, voltar para a zona de classificação e ficar tranquilo.